Você deveria jogar e narrar o jogo. Eu, uma coisa que o pessoal já pediu... Obrigado pelo resgate, Pingo forma de Hanzo, então. Ronzo. Eita, tá acabando a partida já. Uma coisa que o pessoal já pediu pra fazer foi narrar a partida. Mas o problema é que narração é uma técnica, né? É uma habilidade pra você conseguir entender o que tá acontecendo na partida e adicionar informação e emoção para, para o game, enquanto ele tá acontecendo ali em tempo real eu tenho muita dificuldade em me imaginar fazendo isso com qualidade eu provavelmente eu vou me enrolar todo as coisas vão acontecer e eu não vou conseguir completar nenhuma frase ainda mais se eu estiver jogando né, ao mesmo tempo eu não sei o que tá acontecendo aqui, meu Deus do céu Caramba, não acerto. Caguei. Tô até sem respirar. Para tentar acertar ela. Mas... É uma coisa que seria legal. Eu acho que narrar a partida seria uma, uma habilidade que eu gostaria de ter sim. Se eu tivesse... Eu sei que todo mundo começa de algum lugar, mas mesmo assim... Eu, eu tenho vergonha de começar sendo exibido ao vivo. Talvez algum dia eu pegue pra, pra treinar sozinho. Eu nas costas de tanto carregar. Meu Deus. Obrigada pelo follow, eu a notificação mais cedo. Ok, e aí Batman? Verdade, pode nem beber nesse Steam nem nada, E já querem ban, então a câmera é desligada, eu fico Ai Eu tenho que desligar a câmera para usar droga, gente, senão já era. Essa saúde é Nada a ver. Quero saber cadê a saúde que eu tô. Para sua segurança, fiquem atrás da barrinha. Não, não dá pra subir? Oxi. <risos> Errei tudo. Mas ainda assim, matei. Obrigado, Pingona. Ai, que vontade de brigadeiro, cara. Os caras tão aleatórios. De repente, ele manda um, um, um som de brigadeiro, né? Vai? Quero em Quero, manda para o CEDEX. mandar para o Pessoal Adonido, boa noite, adorei conhecer vocês, Figarim, boa noite, bons sonhos para você, até a próxima viu? Também adoramos te conhecer. He, he, heart heart, Por <risos> que foi é tão difícil ler isso? Heart Guto, obrigado pelo Paulo. Seja muito bem-vindo. Heart Guto, muito bom. Tem que trabalhar daqui a pouco. Eita! Sabadão? Beijos. Bom trabalho para você, Nico. Até a próxima, viu? Ah, acredite em você. O primeiro passo é acreditar é. em si. Fazer sempre o é. melhor. Se você é. gostar de, é. na... Gosto de narrar, faz uns testes. Sim, sim. É, é, eu não sei se eu gosto porque eu nunca tentei, mas realmente é uma coisa que eu deveria tentar. Né? Eu só não sei se as pessoas. Ó, ó. Mandar, mandar umas. Uma, mandar uma, hein? Mandar um draminha aqui pra vocês darem aquele, aquele boost na, na moral. Eu só não sei se as pessoas gostariam de me ouvir narrando uma partida. Obrigado, Batman. Tamo junto. Meu Deus, meu Deus. Eita! Batman perdeu. Saiu do top 10, saiu do, do primeiro lugar do top 10, do troquinho. Olha gente, amanhã eu te chamo pra jogar, acho que nós gentimos 22 horas. Então, eu só perdi mensagem. Feito 6. Nossa, como que eu errei? Nossa, ele saiu dali Nossa, toda vez que vejo um monte de gente Numa salinha fechada assim Chega a dar uma saudade da antiga habilidade do Hanzo De flechas repetidas. Nossa, verdade, maluco é, Essa habilidade eu gostava Eu já jogava de Hanzo antes né? O Hanzo ele era um personagem zoado, né? Naquela época você pegava o Hanzo o pessoal chorava, <risos> o pessoal do seu time, né? Mas... Se você soubesse as táticas dele, você conseguia ter impacto, muitas vezes. Não sempre, porque ele não era constante. Mas, por exemplo, as, as flechas que, flechas repetidas, eu não lembro se era esse o nome mesmo da habilidade, mas... Se forem, vamos chamá-las assim. Ah... Uh... Aí, cadê os caras aqui? Bom, é se você mirasse no pé da pessoa, você tinha uma boa chance de matar. Porque todas elas refletiriam e iriam pra, pra cima e, e, e matariam um o cara. Boa chance, mas não era sempre. Às vezes a geometria do mapa tinha uma aleatoriedade. Cara, a gente pegou essa partida no, no finalzinho. Eu fiquei ouro com 31 eliminações. A gente ganhou, caramba. Ah, mas você... Se a, se a geografia do mapa não tivesse. Geometria, né? Do ma... Geografia também. Também. Se a geometria do mapa não tivesse nenhuma aleatoriedade, você pro provavelmente iria matar, mas tinha uma chance de você atirar as flechas no chão e elas simplesmente não fazerem nada. Por isso que eles quiseram modificar o ranzo, né? Era muito inconstante.